Fala galera, beleza? Aqui é o Goku Gamer pra mais um vídeo. Antes de tudo, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, e deixe seu like. Galera, hoje eu estou aqui com o meu irmão aqui pra, ter, pra ele jogar Roblox comigo. Eu vou ensinar ele a jogar Roblox aqui no Mad City. Eu coloquei ele como prisioneiro e bora ver se ele consegue escapar da prisão do Mad City. Se ele conseguiu, o vídeo vai ser encerrado e você tem que deixar seu like. Colocar no comentário um desafio para eu e ele fazer depois de sai A gente conversa, eu não sei de nada. E aí ele vai me ensinar mais ou menos como jogar. Aqui, ó. Então. W, aqui é para andar para frente, S para andar para trás, lado, o A para andar para lado. G, A gente D. De conversa, estamos no notebook. Então. Mais complicado um pouquinho, mas. Agora, não muda pra você. você tem... Isso daqui é pra bater. Você move a câmera aqui, ó. Vamos ver o que temos aqui. Move aqui para Vai começar. Aonde? Na cadeira? Você tá numa cadeira. Tem que fugir. Tem que fugir. Qual o objetivo daqui? Você tem que fugir. Aqui, ó. Aí não. Aqui agora. Isso. Vou vir agora, aqui. sim. Peraí, vai, vai ter é que reiniciar, assim? coisa não quer abrir. Aí. R. É. Puta aí. Agora reiniciar. Gente... Depois não quer abrir a porta. Agora vai... Agora vamos ver. Agora dá para apertar a porta, não dá? Agora eu fui aqui. Isso, agora Opa, sai. já fui da prisão, então acabou. Hum. Já cheguei, moristino. Nossa. Tá? Você saiu do corpo da prisão, agora você tem que sair de dentro da prisão. Da prisão. Aí você vai ter que fazer um assalto ainda, depois. Ir para Ir pra. Ir, pra da, ir pro. Pra Pode casa dos bandidos. Sim, depois. Logo depois Cadê vai minhas te... armas? Não, você não tem, porque você ainda tá na prisão. Hein? Levanta o que eu Aqui, ó. O Posso né, eles, eles? são novos. Novos. novos. novos. São bons. Esse, o aqui? Aqui. Esse o mais um é o seu aí? Agora, esses daí são verdadeiros. Espero que É verdade. Agora só abre esse daqui. Vem né, aqui na lixeira. Ok. Segura aí. Segura Não tem Galera, no fim do vídeo vocês têm que deixar um comentário avaliando e dando a nota pra ele. Isso às vezes. Tem gente que abre, às vezes. Manda todos os lugares. Vem aqui. Segura ele. -se. Segura a -se, tá, peça tá, pra ele <risos> Não sei, tá nada. Não, não nada. Vou ter que dar uma voltadinha banheiro Vamos na cantina. Hum. Comer. Vamos comer. Agora é só clicar dois. Um, dois. Na hora de dois. Uhum. de vou ter que ficar. É só Tô comendo aqui Aí agora, bora sair Tá bom, bora agora. Clica daí de novo Pra tirar isso Tô comendo né? <risos> Vai, aproveita, vai sair um policial, vai lá, vai lá, vai sair um policial, vou jogar as armas. Tem que esperar o policial sair, tem que sair aqui. Isso, corre, corre, pega, tá. clica aí, clica aí, clica aí, clica aí, isso, agora, clica 3, 3. Segura aqui, 3, agora, peraí, deixa só isso daqui a 3, 3, Hum, quer dizer. Hum. Peguei. Como, morreu? Morreu. morreu. Morreu, morreu. Morreu. Oh, não. Se ninguém te atingir? Atingiu. 13 ah, de novo. Então agora minha saída. Agora tem que esperar isso daqui agora. Esperar o tempo? Isso. Você pode andar em 90. Andando em 90. É quebra aqui, ó. Vem aqui. Vira pra cá. Pega aqui, ó. Vem aqui na caixa. Isso, segura aí. Segura ele. Hum, te vem, persegue aqui. persegue, Vem aqui atrás dele. Você pode roubar o cartão pra ele. Isso, segura segure, Segura aí, Segura ele. Briga. <risos> Meu Deus. Caramba, tá cara. Segura, segura aí, segura segura aí, não bate não, segura aí Você vai roubar o cartão dele, aí você pode abrir a porta e fugir da prisão E sim, só, não sei, ele pode Matei ele no soco aí. Ele saiu Ali, ó, ele ó. Vai, vai Meu Deus, ele quer ficar muito com como árvore de Natal Agora não ele não mata ele, não mata. Ah! Não. Volta. Agora vai lá nele. Vai lá, ele tá aqui. Agora ele tá em uma das casinhas. Mas ele saiu. Olha ele. Ele foi pra lá. Segura shift. Shift W Pra você correr. Vai, vai, vai, vai, Não precisa agora, vai, vai, tá agora, aqui agora, vai, vai. Agora, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Agora não deixa ele te matar, vai pra perto dele, vai pra perto dele, não bate, vai. vai pra perto dele, não bate, não bate. Segura ele, enquanto ele chegar perto de você. Não, vai morrer. Você vai pegar a coisa dele. Segura ele. Ela não tem permissão pra te matar. Bora fugir agora, vem pra cá Isso, pede que ela cheira Cozinhar o cheiro Segura ele Ele vai, vai, vai Isso, isso ah, Ele fechou Não tem nada não é cheiro. Vai, ele vai voltar, ele vai voltar né? And não tem nenhum lugar aqui. Ainda não tem nenhum não tá nenhum lugar aqui. Ainda não não Pode aí Isso, vem aqui, vem aqui, você pode pegar Pegar as coisas pra minerar e você pode quebrar a parede Não, não é? olha Aqui, aqui, aqui ó Isso, pega Você vai conseguir fugir, aqui ó, vem no azul No azul, isso, agora segura isso, agora você já tá com mão, um. agora o Light Corre. Vai lá pra fora, você vai ter acesso lá. Não vai conseguir fugir. Isso deve. Ser. Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, aqui, ó. Isso. Agora clica um. Aí com outro. Clica um. Agora é. É, Segura. Segura. Aí. Fugiu! Mas é, peraí, caiu. Eu fugi. Agora é só correr segura o chip, porque até alguém atirando em mim. não corre, gente. Calma. Pra ficar mais rápido, você pode correr aqui também. Tô segurando aqui os aqui, não é? Clique em mim. Isso. em aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o A gente já disse ali É dos outros, você não pode pegar Eu não entendo, mas eu que comprar Eu não entendo de Vai, entra na água, entra na água Vai lá, entra na água lá. Tá moto ali. Tem gente que... Tem que, água. tem que comprar Eu não posso usar a moto hum? Eu não posso usar a moto Você está se comprando 25 porque Eu só tenho 100 mil, não é Pra conseguir dinheiro, tem que roubar. Então, pegar as coisas que eles vendem, porque eles podem fazer um desafio Vai ali, eu corro no então, teu cadeirão branco. Aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai para trás agora é o é, não é espaço É. agora sai dá hum. é vai para lá, vai para isso. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ixi. Morreu. É um super-herói. É um super-herói.